Esse projeto é, com o Itamaraty vem, então, de encontro à nossa missão. Ele, estamos muito felizes de poder participar, de poder é, gravar estes cinco CDs. São cinco ah, é, compo grandes compositores brasileiros. Começamos esse ano com a primeira gravação com o, o, o compositor Alberto Nepomuceno. Já o ano que vem já faremos Almeida Prado posteriormente Carlos Gomes, eh, Lu, eh, Lourenço Fernandes e terminando então com Henrique Oswald. Então esses serão os cinco CDs que a Filarmônica se compromete a gravar nesses cinco anos, estando já pronto, e já pronto para ser lançado em fevereiro, o primeiro CD, que é do Alberto Nepomuceno. Eu acredito que esse projeto vem de encontro a, a, ao, ao interesse e à missão, das nossas instituições, que é justamente, ao mesmo tempo que é divulgar a música brasileira, os seus grandes compositores, é também o um fortalecimento da, também institucional. A Filarmônica, em apenas 10 anos de existência, está fazendo esse trabalho da maior importância. E essa parceria com o Itamaraty, ela vem então fortalecer cada vez mais a nossa institucionalidade, como uma orquestra, uma instituição que está administrando uma grande orquestra, e o Itamaraty, por sua vez, investindo, se interessando em apoiar as orquestras nessa, nesse, nesse trabalho que elas devem e têm que fazer.